Olá, meu nome é Aline Zanotti eu sou corretora na DF Casa Imóveis. Hoje eu vou trazer para vocês um tema bastante importante para quem está buscando tirar algumas dúvidas através da internet, referente a financiamento. O saque-aniversário e como ele pode impactar o seu processo de financiamento. O saque-aniversário foi instituído no ano de 2019 através da Lei 13.932, um período de pandemia onde algumas medidas precisaram ser tomadas. Porém, nós precisamos apenas identificar que existem duas modalidades. O saque-aniversário simples, nada mais é do que um valor sacado anualmente da conta do trabalhador. Esse valor ele é creditado numa conta da escolha e de preferência deste. Já a antecipação do saque-aniversário, ela é concedida na modalidade de empréstimo. A grande maioria das instituições financeiras estão antecipando até sete anos desse valor. E como isso implica no seu financiamento? O valor ele é concedido, ele é emprestado ao cliente, não descontado diretamente desse fundo de garantia. Então os bancos antecipam este valor, eles emprestam, nada mais é do que uma modalidade de empréstimo. Ele te antecipa esse valor, porém o recurso ele fica bloqueado no seu fundo de garantia. Então quando você entra no seu aplicativo do FGTS, você consegue visualizá-lo. Porém, ele está bloqueado, ele fica calcionado em garantia do banco. Ah, Aline, mas se eu fizer a opção pelo saque, adversário, antecipação, eu posso ou não posso utilizar o meu fundo de garantia na aquisição do Pode, desde que você tenha um saldo residual. Parte do valor antecipado, corrigido, com juros, ele vai ficar em garantia do banco. Porém, o restante, caso você tenha um valor ainda na sua conta, você pode sim utilizar. Nós estamos dizendo isso porque já tivemos casos aqui na imobiliária de clientes que fizeram a antecipação desse recurso, porém puderam utilizar. A gente sabe que a grande maioria das famílias conta, além do fundo de garantia, com algum valor que tenham guardado. Então, se você fez a escolha pela antecipação desse saque, fique tranquilo. Procure por um especialista, procure instituição financeira, se informe, mas não deixe de considerar utilizado. E uma dica importante para vocês, antes de optarem pelo saque aniversário, vejam se de fato é necessário, se é a única linha de crédito disponível para vocês neste momento. Tá bom? Via de regra é isso. Então vale só a gente reforçar aqui que o saque aniversário na modalidade simples, ele não impacta em nada, porque o recurso já é debitado anualmente da conta do trabalhador e a antecipação do saque aniversário é concedida na modalidade empréstimo. Através disso, você já consegue se orientar, já consegue entender um pouquinho mais e tirar as suas dúvidas. Tá bom? Muito obrigada. Nos vemos na próxima.